Obrigado, professora Helena. Quero cumprimentar todos, saudar o presidente da nossa, da nossa academia. A professora Helena pediu que eu viesse aqui para relatar em que ponto que estão todas essas atividades, sobretudo em que momento que teremos o decreto editado, promulgado. É, assinado pelo presidente da, da República e publicado no Diário Oficial é, da União. É, ele está muito próximo de ser, de ser publicado. É, formalmente, é, depois desses é, acontecimentos, desse importante cronograma que foi relatado é, brevemente aqui, pela professora Zaira, pela, professora, pela reitora Ângela, pelo professor Gesil. É, é, a parte é, do Ministério, que formalmente é, é o braço do governo federal, é, que tem a atribuição de redigir esse decreto, que regulamenta a lei, que é o marco, é, esse... O decreto foi, foi redigido, da forma como foi explicitado aqui, ficou, ficou pronto. É, tem um aspecto mais formal e mais simbólico, que não ocorreu ainda, que é o ministro é, da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, juntamente com o, o ministro Marcos Pereira, do MEDIC, entregarem isso para a Casa Civil. Isso deve acontecer no dia 24 de vai ter a reunião do Conselho de Ciência e Tecnologia, que é presidida pelo presidente da República, mas deve ocorrer esse ato formal, onde a Casa Civil recebe, então, esse decreto, internaliza isso, e aí passa para que o presidente possa assiná-lo. Ainda que isso não tenha ocorrido, é claro que esse decreto já chegou na Casa Civil, já está sendo discutido na Casa Civil, está sendo internalizado, e lá... É, o, os aspectos é, ligados a, ao conteúdo é, do decreto, que regulamenta o código, é, esses aspectos mais formais, eles é, são discutidos e contextualizados na perspectiva do Ministério da Fazenda, da Receita, do Ministério do Planejamento, e, e então é, é finalizado. É, a boa notícia é de que até o momento, as coisas estão indo muito bem. Hoje teria, hoje, à tarde, teria uma reunião final, só que o pessoal da área jurídica, puramente da área jurídica, né, já tendo discutido com o pessoal da área mais, mais técnica, é, ia dar uma última olhada no documento, e hoje ia ter uma reunião de fechamento, onde estaria pronto para o presidente da República. Essa reunião... É, de hoje foi adiada para a semana que vem. Então, nós estamos na fase final é, de elaboração desse, desse decreto. A expectativa é que o presidente possa assinar o decreto, que ele possa ser publicado nos próximos dias. Né, nos próximos dias. O prazo é dado pelo presidente foi 7 de maio. Esse prazo ele deu no dia 7 de março, porque o presidente, eh, no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, eh, presidido pelo, pelo presidente, ele identificou, a partir de grupos de trabalho, cinco grandes áreas eh, para contribuir, de uma forma geral, para o desenvolvimento econômico e social do país, e uma dessas áreas é produtividade e competitividade, em cada uma dessas cinco áreas foram alencadas três ações específicas e na área de produtividade e competitividade, uma das ações foi exatamente o término do, do decreto que regulamenta o Código de Ciência e Tecnologia, juntamente com a ampliação da Lei do, da lei do Bem. E, portanto, o presidente deu um prazo até o dia 7 de maio para que isso tivesse sido concretizado. Não foi concretizado, mas está muito próximo de ser concretizado. Então, é, tem um último aspecto ligado às as preocupações, que esse talvez não continue, é, talvez não continue, é, no decreto, que é, é permitir que as questões de ciência e tecnologia as parcerias entre as fundações de apoio possam ser tratadas fora do sistema oficial, que é o SICONVE. É, e, muito provavelmente, é, a expectativa é de que isso saia. Segue lá. Nós colocamos o planejamento, é, já falou que não, que tem que usar o sistema oficial do governo e tal, que isso, e que isso... É, é, não, pode, não se pode abrir mão. Né? Então, esse é um problema hoje mais, mais político, né? as pessoas que podem nos defender nisso estão é, cientes dessa demanda nossa. E, mas, e eu, ainda antes de subir aqui, ainda me certifiquei que a frasezinha que permite ainda está lá no nosso decreto. Então, a expectativa é que nos 83 artigos que eles possam se distrair aí com outras coisas, que isso é, permaneça. Né? Os argumentos são é, muito importantes é, e, e, e adequados, né? que nós, no, no ordenamento ampliado do, do, do governo federal, é, ciência e tecnologia não é priorizada, não é distinguida, né? aqueles que lidam com a, com a 8666 sabem que a mesma dificuldade para Comprar um insumo para uma pesquisa, é a, a que se encontra para comprar um, um... Fazer uma licitação pública mais ampliada. Né? Então, mas eu penso que, a, que, a, que as notícias são boas nisso e que teremos, teremos esse decreto. Teremos esse decreto. É, eu quero usar um pouquinho do tempo para cumprimentar e saudar a todos, e elogiar a todos que, ao longo desses anos, trabalharam nesse Código de, de Ciência e Tecnologia. Muito. É um pouco de receio, um pouco de insegurança jurídica. Então, onde é que vem a tal da insegurança jurídica? Porque no setor público, diferente do setor privado, você só pode fazer aquilo que a lei lhe permite que faça. O setor público funciona desse jeito. Se a lei fala que você está autorizado a fazer isso, você pode fazer. Diferente do setor privado, Setor privado funciona numa lógica distinta, que você pode fazer o que você quiser, desde que a lei não impeça de fazer algo. Então, a lógica do setor privado, que é diferente, é o seguinte: você não pode fazer aquilo que a lei lhe proíbe. Se a lei não fala nada, você pode fazer. Setor público, e é parte da razão por que a. Tem, temos tanta burocracia que você só pode fazer o que a lei lhe autoriza. Então, para tudo que você vai fazer, tem que ter autorização. E é muito comum que leis boas, que estabelecem as regras, elas não são regulamentadas, elas não indicam para aqueles que vão aplicá-las como é que eles têm que fazer para aplicar a lei. É o como. E o decreto tem esse papel. O decreto diz como isso tem que ser feito. Então, nessa, hoje foi, muito, foi dito muito isso aqui, né, dessas filigranas aí do, do, é, do Estado brasileiro. Então, é muito comum que, às vezes, uma determinada coisa que não conste na lei, e é uma tentação muito grande, na hora que você vai fazer o decreto, você pega e coloca aquilo no decreto. A lei não falou nada, mas você coloca no decreto. Isso gera uma insegurança horrível. Primeiro, porque o Tribunal de Contas não reconhece o decreto, se ele entende que ele foi além de regulamentar a lei. Então, muitos gestores já se apoiaram em decreto, nas relações com as fundações de apoio, só que o Tribunal de Contas fala assim, olha, a lei não diz isso, não diz isso. Então, é uma tentação que nós tivemos, em vários momentos, na regulamentação desse decreto, é perceber que uma das coisas que nós gostaríamos de ter explicitado na lei que não conseguimos, será que a gente não coloca isso no, no decreto? Então, eu quero cumprimentar esse esforço enorme dessas entidades que estão aqui e dos técnicos que trabalharam nisso, porque quase tudo o pessoal conseguiu, mesmo alguma imprecisão que tinha na lei em relação a como é que se trata é, o sistema, para dar um exemplo, o sistema S, né, como é que você lida com isso aí? A lei, na lei ela se perdeu em, em, em, na redação e, e, de fato, não ficou claro isso. Mas o decreto, né, sem, sem legislar, o decreto não pode legislar, mas apenas regulamentando, buscando outras leis e tal, deu uma clareza muito grande e permitiu que o sistema S fosse incluído. Então, é, um aspecto a ser destacado e a ser elogiado foi essa bela construção, foi dito aqui que a lei foi promulgada em janeiro, Primeiro semestre não foi o um ano bom para tratar disso, né? No segundo semestre, então, é, o Ministério de Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações, junto com o MEDIC, com as suas agências, né, FINEP, CNPq, fizeram a primeira versão, é, tendo feito já a, a consulta pública, né? Redigiram a primeira versão e aí é, as entidades aqui e foram ditas, mas quero destacar de uma maneira muito elogiosa aí o papel da Academia Brasileira de Ciência, o papel da SBPC, o papel da Andifes, cada uma trazendo é, é, a, sua, a sua percepção. Né? Então, a academia, a SBPC, a Andifes, trazendo a visão das, das universidades. É, o Fortec, né? o, o, Gesil, o professor Gesil falou, o Fortec abriga os núcleos de inovação tecnológica que estão instalados lá na, nas instituições, que trabalham com a transferência de tecnologia, que é abrigam essas relações com a empresa. Né? A Confederação Nacional da Indústria atuou muito. O CONFAP, as Fundações de Apoio, a professora é, Maria Zaira Turque, representando todas as Fundações de Apoio, trazendo o seu olhar. Né? CONSECT, é, não pôde estar aqui hoje, como a professora Helena mencionou, a professora é, Francilene Garcia, que é uma secretária de Ciência e Tecnologia do Estado da Paraíba, muito atuante. O Confis né, cuja cujo presidente é o, é o professor Fernando Pelegrino da, da COP, né, trazendo o olhar das fundações de apoio às universidades. Então, há uma, há uma unidade, uma, um esforço conjunto que precisa, de fato, ser elogiado. Né. Então, isso é o que eu percebo muito nas nossas discussões, nos nossos fóruns, é que cada vez nós temos mais essa convergência. O que nós precisamos fazer em relação... Ao governo federal, é mais e mais nessas discussões nossas, nós trazermos pessoal da área econômica, pessoal do, do planejamento, que tem visões, visões diferentes. Né, percebem as coisas de uma maneira, de uma maneira diferente. Então, é, esse processo está sendo finalizado e o que resta, quando nós tivermos o um decreto, é que ele seja utilizado. As universidades. As ICTs são muito acanhadas em relação a isso. Há várias coisas que estão claras na lei de inovação e as instituições não usam, por questões ideológicas, por subserviência, às vezes, com a, com a, com a procuradoria. E isso, a professora Ângela, a reitora Ângela, mencionava aqui, reitora, e uma coisa que é importante saber é o seguinte, quem nos... Quem condena os reitores lá na frente é o Tribunal de Contas, que é Poder Legislativo. A Advocacia-Geral da União é Poder Executivo, que pode defender os reitores. Se o Tribunal de Contas é, condenar os reitores, os reitores que quase nunca fazem isso podem procurar a Advocacia-Geral da União e solicitar a defesa e deixar eles brigarem lá em cima, que é muito melhor para nós, né? E, e assistimos isso. Então Precisamos ter ousadia, é preciso que a gente conheça o que está no decreto, o que está na, na lei e possamos usar mais e mais esses instrumentos. Muito obrigado.